Se você está pensando em plantar primavera bugamville aí no seu terreno, no seu lote, no seu é, quintal, não plante enquanto você não assistir esse vídeo. Para você que está chegando aqui agora, né? Pela primeira vez, seja bem-vindo e hoje eu vou falar aqui sobre a Buganville, né? Primavera, se você está pensando em plantar né, essa planta aí no seu quintal, no seu terreiro e você fica com medo né, de plantar essa planta porque o pessoal tem um medo imenso da né da primavera pela quantidade de espinho é uma planta é, com fácil crescimento uma planta que cresce aí até um metro, um metro e meio por ano então é uma planta que tem um desenvolvimento muito rápido e se você planta essa planta e não tem o tempo necessário para cuidar dessa planta, com certeza ela vai invadir aí o seu lote, o seu terreiro, o seu quintal e vai gerar muitos espinhos nessas plantas que vai te trazer muita dificuldade para você podar, para você eliminar essa planta e o pessoal acaba tendo medo de plantar essa planta, porém, que a primavera em alguns países aí ela é uma das plantas mais plantadas, mais trabalhada, mais divulgada e é uma planta comercial que gera uma economia muito grande, né, para os seus países com floricultura. E aqui no Brasil, infelizmente, essa planta é conhecida como uma planta é, de floresta, de verdade ela é né, uma planta natural do Brasil uma planta que cresce aí na natureza com muita facilidade e por isso o brasileiro tem essa cisma com essa planta, mas a buganville, primavera, é uma ótima planta para você produzir, para você trabalhar com ela em vaso é uma planta para iniciante que está começando a trabalhar com planta, é uma planta muito boa porque é uma planta que aceita poda, uma planta que aceita plantio por estaca, por alporquia e você consegue é, formar lindos vasos com essa planta. Aqui, né, no momento nós estamos no mês de outubro, finalzinho de outubro, começando aí novembro. A planta passou por uma floração e agora ela está vindo, né, as brotações e lá para janeiro, fevereiro ela vai estar tá aí florida novamente. E é uma planta muito fácil de você trabalhar com ela, uma planta que aceita enxertia. E aqui no canal eu vou estar tá trazendo muitas novidades para você passar a amar essa planta de verdade, beleza? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, que você vai começar a produzir essas plantas para você vender, para você ganhar dinheiro e trazer muito resultado aí na sua vida, beleza?